Olá, eu sou o Douglas Américo. Eu sou Ania Américo e essa é a Céu Américo. Nós vamos hoje continuar com a consequência dos Salmos, dos domingos. Este é o Salmo 31. Aí também nós pedimos que você se inscreva no nosso canal, compartilhe os nossos vídeos para que você possa acompanhar os nossos conteúdos mais de perto, tá bom? Vamos lá. Sou Senhor para mim alegria e refúgio. Sou Senhor para mim alegria e refúgio. Sou Senhor para já foi encoberta, feliz o homem que o Senhor não olha mais como culpado, em cuja alma não há falsidade. Senhor para mim alegria e refúgio Eu confessei afinal o meu pecado E minha alma vos fiz conhecer Disse eu irei confessar o meu pecado Alegria e fujo, sois senhor para minha alegria e fujo. Regozijai-vos, ó justos em Deus e no senhor, exultai de alegria, regozijai-vos, Cantai jubilosos. Sois, Senhor, para mim alegria e refúgio. Sois, Senhor, para mim alegria. Alegria e refúgio. Então pessoal, estamos mais uma vez aqui apresentando para vocês com a nossa família essa série de salmos. Além de curtir, compartilhar e também se inscrever no canal, nós temos aquele site que sempre falamos, que é o www.casalcatolico.com Que Deus abençoe.